Olá pessoal, nesse vídeo mostraremos que vale a pena estudar na FATEC Baixada Santista Rubens Lara. Mas antes, que tal entendermos o que é um curso superior tecnológico? O curso superior tecnológico, ou graduação em tecnológica, não é um curso técnico, como alguns pensam. É um curso superior com duração menor que a dos cursos tradicionais, como os bacharelados e as licenciaturas. E dura, em média, dois ou três anos atende a demanda do mercado de trabalho atual onde o aluno se aprofunda em aspectos práticos da área escolhida, o que torna bastante qualificado e preparado para o início de sua carreira. Os graduados nos cursos superiores de tecnologia denominam-se tecnólogos e seus diplomas têm validade nacional. Agora que você já sabe o que é uma graduação tecnológica, deve estar se perguntando qual instituição escolher e quanto custa. A Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC, é uma instituição estadual de Educação Superior Pública Brasileira mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, pertencente ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. E tudo isso sem custo de mensalidade, pois todos os cursos são gratuitos. Em Santos temos a FATEC Baixada Santista Rubens Lara, que está localizada na Avenida Senador Feijó, 340, no bairro Vila Matias.